Salve tropa! Nós precisamos falar sobre as principais notícias dessa segunda-feira E antes de mais nada eu queria só dizer o seguinte Eu estou aqui junto com vocês apenas para avisar Eu não sou dono da verdade, eu não sei o que, que vai acontecer Mas todo cuidado é pouco E no meu vídeo anterior sobre a Deputeg que está ali com uma foto lacrando com a mão do Lula alvejada por três tiros segurando um berro, independente se ela é trair ou não, independente se ela é a favor dos caques, se ela é linda e maravilhosa, qualquer vacilo é pouco. E se ela realmente é de direita, ter ela caçada seria um enorme problema. Qual que é o objetivo? É só isso que eu quero entender. O que, é que uma foto com uma mão com quatro dedos alvejada por tiros em sua camisa, escrito venham e tomem isso daqui, pode levar ao quê? Parece que tem algumas poucas pessoas que não entenderam o vídeo, certo? Não é a maioria, mas algumas pessoas ainda estão perdidas na lalente. Eu só queria recapitular um pouquinho só que nosso canal avisou para o Bismarck, para a turma do Hipócritas, para o Oswaldo Eustáquio, lá atrás, lá no ano passado, que eles estavam cavando a própria cova. Não, mas eles estão pedindo uma carta democrática, eles são do bem, são atos não sei o quê, qualquer vacilo e todos nós vamos para a forca. Será que não dá, não dá para entender isso? Será que é tão difícil? Vejam o Bismarck, ele era um humorista. E agora ele é um terrorista. Por quê? Porque, hum, vamos pressionar o Congresso, vamos pressionar o Senado. E do que adiantou? Do que adiantou o povo sair da frente do quartel militar para ser preso no Congresso e no STF? E aqui eu estava avisando mais uma vez. E é difícil avisar porque às vezes parece que a gente está indo contra que eu tô querendo aqui sabotar a direita, que eu quero de, de ferrar alguém. Ao contrário, no, na época eu fiz um vídeo da mesma forma que eu tô fazendo para deputada de Santa Catarina, falando, olha, você tá vacilando. E a esquerda basta um pequeno vacilo e eles acabam com nossas vidas. Eu sei disso de experiência. Tô no inquérito da fake news desde 2020. E sei que qualquer vacilo que eu dê, e não é que é justificável, Sim, a esquerda pode fazer o que quiser Chutar uma bola da cabeça do Bolsonaro por aí Ameaçar ele de tudo Ameaçar, atacar fogo na própria deputada E nada vai acontecer Mas qualquer coisinha que a gente faça Que represente algo fora das quatro linhas da Constituição E ó, é prisão e para sempre Não vamos sair mais de lá se continuarmos sendo burros Então desculpa aqueles que não entenderam Certo? Então continua o jogo certo agora tá na UOL aqui Moraes diz que youtuber preso incentivou violência contra Lula e STF tem alguma prova disso eles mostram alguma coisa não é só e somente só a palavra do Moraes. mas na época a gente já tava avisando que pressionar o Senado só iria transformar aquilo num Capitólio Tupiniquim e seríamos presos. Então desculpa estar aqui apontando para o que vai acontecer. Essa deputada com certeza vai ser caçada. Vamos chamar de terrorista, vamos falar não sei o que. E todo o objetivo que a gente tinha vai ser jogado embora. A gente tem que entender como é o jogo se a gente pretende vencê-lo. A gente não pode ficar dando vacilo assim, gente. Pelo amor de Deus, vamos acordar para a realidade. O Lula é o presidente. O Moraes é o supremo ministro do TSE, do STF, do que mais ele quiser. As forças armadas não estão conosco e ninguém virá por nós. Não, não acabou, porra, como disse o Bolsonaro em 2020. Continuou e vai continuar essa perseguição por muito tempo. Então a gente precisa ficar cada vez mais inteligente, certo? Ah, não me culpem depois se algo acontecer com ela. A gente já avisou. E agora a gente precisa falar sobre a CPI do 8 de janeiro. A mídia joga uma bomba de fumaça, certo? Porque a gente fica confuso. Ué, é a CPI ou é a CPMI? Qual que é? Qual que é a diferença? O que, que acontece é que ambas estão sendo esvaziadas. Primeiro, aqui é algo que sai em todos os sites de notícia no momento. E diz o seguinte, Dilma consegue barrar a CPI do 8 de janeiro no Senado. Veja quem tirou o nome. ó oh, que maravilha. Mas, Enzo, essa não é a CPMI. Essa é a CPI. É diferente. Bom, beleza. A gente tinha 38 assinaturas. No momento, a gente tem apenas 15. 15. Como que... Aqui, quantas foram? 23 pessoas retiraram essa assinatura da CPI? Ah, não, Enzo. É porque a gente vai focar na CPMI. Como que a gente vai entender que o Congresso não tá do nosso lado, gente? Independente se é o Centrão que quer derrubar o Dilma, a nossa única esperança é o Centrão. Você consegue imaginar uma coisa dessa? Se o Centrão não quiser derrubar o Dilma e achar que tá bom, e ele comprou lá todo mundo, deu cargo para todo mundo, deu 60 milhões para cada um. E é isso, velho. O Centrão só quer isso, dinheiro. E Lula deu exatamente o que eles queriam. E é por isso que tá sendo esvaziado. E a gente vai cobrar... Senadores que a gente nem votou por, e aí vamos lá, a CPMI, não, porque a CPMI, a CPMI vai, a CPMI eu boto fé, uhum, uhum. vamos lá para outra notícia Pacheco reluta em abrir CPMI e é alvo de baixo assinado, é isso mesmo, ele está em cima da CPMI e não quer abrir, não vai, ele é senador e a gente vai fazer o quê? ah oh, vamos protestar nas ruas para sermos presos novamente como terroristas não tem por onde ir tropa o Brasil acabou acabou acabou não há esperança não há deputeg que vai abrir e agora eu vejo moda né vem lá o Van Hatten fica gritando né eu não entendo a necessidade dessas pessoas gritarem não, vamos agora abrir a CPI do STF. CPI, não sei o que lá. CPI, não sei o que. Eu só preciso que vocês me ajudem a conseguir assinaturas. Estamos loucos? Vamos conseguir assinatura com o que se a gente não tem um partido? vai ah, quantos anos eu vou precisar ficar repetindo isso que a gente não tem um partido? Mas, Enzo, e o PL, hein? O PL não é de direita? Será que é mesmo? Será que é a única forma que a gente encontrou de sequer sair candidato para alguma coisa? Enquanto o presidente de um partido desse não for um Bolsonaro, se não for o próprio Jair Messias Bolsonaro, o partido não é nosso. É um partido de centrão que resolveu né, colocar na casa um monte de gente da direita se assim eles conseguem mais verba para o próprio partido. Eles não estão nem aí para nós. Tudo, assim, parafraseando Michael Jackson, pai. A única coisa que eu quero que vocês saibam é que eles não se importam conosco. Dá pra deixar isso claro nesse momento? Dá pra deixar claro uma coisa dessa? Que não adianta ficar falando, vamos tomar não sei o que lá, vamos protestar. Acabou. O Brasil acabou, não tem solução. Não há o que pedir pro Congresso, não há o que pedir pro STF, não há o que pedir pro STM, pro STL, então Porra toda. Desculpa, mas acabou. Acabou e eu só tenho aqui pra vir pra vocês e falar sobre desespero. Que é a única coisa que sofreu para nós. censura e desespero. Pelo amor de Deus. O que, que a gente pode fazer? Bolsonaro vai voltar? Vai fazer motocicleta Maravilha. Legal. E se a gente não for preso nessas motociatas Se um atentado terrorista não acontecer nessas motossiatas? Se não tirarem a vida do próprio Bolsonaro nessas motossiatas? Ele é a nossa única esperança. E eu não tenho dúvida de que ele tentou de tudo até hoje. Mas olha o que está acontecendo, gente. Como que pode uma CPMI, que tinha 38 assinaturas de senadores, cair para 15? Vocês acham que vai acontecer o que com essa CPMI? Estão empurrando com a barriga e o Pacheco simplesmente não quer. Não quer. As assinaturas necessárias para a instalação da CPMI já foram obtidas e o requerimento para sua instalação foi protocolado no Congresso. Entretanto, o senador Rodrigo Pacheco ainda não realizou a leitura do documento, etapa fundamental para que a comissão possa dar início aos trabalhos. Até amanhã desta segunda-feira, o abaixo assinado já contava com cerca de 61 mil assinaturas. Sendo que a meta é de 75 mil apoios. Que legal, a gente pode conseguir um milhão de assinaturas, eles não ligam para nós. Eles não ligam para nós. E enquanto isso, o Lula tá como? Tá como? Hã? Solicitando cachaça de 160 anos, avaliado em 500 reais para almoço com militares. Olha que maravilha, hein? Poxa, eu achando que a gente ia ter uma CPMI, não, a gente vai ter festa desses caras. A esquerda venceu, seja da forma como for, e elas dominaram o nosso país, e talvez por conivência nossa, talvez por nós sermos direita burra, e ficarmos quatro anos atacando o Bolsonaro, e pedindo para ele fazer tudo por nós, ao invés de nos reagruparmos, ao invés de agirmos, ao invés de formarmos um partido, porque até isso, até isso não aconteceu, até, nem isso a gente consegue. A gente é tão fraco que a gente não consegue formar um partido e a gente está querendo pressionar senador para quê? Para ser preso de novo? Então, tudo que eu quero que vocês saibam, tropa, eles não se importam com a gente. É só nós por nós, somente o povo pelo povo. Então, o que a gente precisa fazer é começar a cuidar um de, do outro. É começar a entender que daqui para frente a gente vai ter que se unir. E não vai ser se unindo nas ruas, como a gente sempre fez. para tirar fotozinho de influencer que tá ali em cima do, do, do, carro, do trio elétrico. Acabou. Ou a gente volta pra base. Ou a gente constrói um partido do zero e faz isso da forma correta. Elegendo senadores. Começa agora, velho. Começa agora a correr atrás de senadores, porque esses daí não prestam. Se 15 dos 81 senadores assinaram, é porque o resto não presta. Dá quantos aí, cara? Né? 66 deles não prestam? Então a gente vai trocar cada um deles. Só que não dá pra fazer isso só falando, não dá pra ficar fazendo baixo assinado e depois ficar aplaudindo qualquer imbecil que quer lacrar em troca de likes. Não dá, velho. Simplesmente não dá. Então me desculpa não ter uma boa notícia hoje pra vocês. Me desculpa falar que a festa com o dinheiro público continua. Mas saibam que a gente continua vivo. E é isso que mais importa. Eles não conseguem tirar a nossa vida, não de todos nós. Então a gente tem que, de alguma forma, trabalhar para um mundo melhor. Ou isso vai continuar se repetindo e repetindo e repetindo. E quantos anos mais isso vai acontecer, cara? Certo? Quero saber a opinião de vocês. Espero que vocês entendam.